Estamos aqui no moinho do cotor, torrinha évora. Senhor, o senhor está na esplanada. Diga. Estamos aqui no moinho do cotor, torrinha évora. Senhor, o senhor está na esplanada. Diga. Vou aposentar aqui na esplanada. Você? Vou não ali terminar. Já vos senta. Ah, vamos sentar ali, não é? Sim, senhor. Está bem ok. dê 5 minutos para terminar aqui as coisas? Está bem, está bem ok. E ela já vos senta. Está bem. Eu vos disse que era para. Pois, até assim sempre acertou. Ah. O que é aquilo ali? É, é o quem? Uma fardadeira fixa. Ah, uma fardadeira fixa. É que Sopa de tomate, meia tal. Temos aí várias. Amigas com os parques, coletas de burreia, com o Muito cotorto, horário de estuprocimento. verdadeira fixa, o Ford Super Major, temos aqui um moinho, está a gravar, está, está, um moinho, e aqui dentro do moinho fazem pão, temos aqui a lenha para o pão, Aqui também é da parte interior. Os lados. Marques de Pombal. Muito do cotor. Um estranheiro. Um Um estranheiro. água e o panito 293, vamos os é típica alentejana, Temos ali os petiscos, pão, azeitonas. Muito bem. Como podem ver aí no a ecrã. Não, não, não, lado. já. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meia dose de pezinhos de coentrada Meio de pezinhos. E meia dose de lombinho na brasa Meia de Para, para, para, para acompanhar, acompanhar eu já vi com batata frita Já vi com batata frita? Sim então, Arroz e salada Arroz e salada Sim E depois para, para pediscos Pão, azeitonas E tomatada com ovos de codorniz Essas três coisas E para pera. Duas coca-colas -Cola. Coca e um iced de limão sim. Ok, Obrigado o okay. oh, pãozinho é, tão... é o pão está é, tão quentinho quente, não, o pão é feito, é feito aqui queres um bocadinho não, não podemos comer muito pão queres um bocadinho pai sim vai um bocadinho de pão não podemos comer muito depois não come eu comer como é costume ainda está quentinho Pé, pai pede pede pede e depois não come aí tu não estás é bem quentinho Olha hum. hum. é, Umas azeitoninhas. Oh, yeah. já tem aí. O de é, Era de limão. Era é de limão? Estou a a minha Obrigado. Azeitonas. Oh, é muito bom. bem tá, hum. todas as azeitonas, Cecília? Muito boas. Prova lá que é para fumar. Eu é, mas eu tenho que sentir que -se você a meteres na boca. É. Um pãozinho. Para tá tu não gostas de tonas? Fome <risos> <risos> já é muita. <risos> São boas, não é? São temperadas. Hum. Muito obrigado. Uma eternidade depois. Não. Então, já está aqui a vossa tomatada de ovos de codorniz. Bom, okay. Okay. tomatada de ovos de codorniz. o Os ovzinhos de coderniz e a tomatada. E agora vamos comer com o pãozinho. Vamos lá ver agora aqui o que é que achamos aqui da tomatada. Zero. Zero. Obrigado. Obrigado a Vá cá. Vai, andar um... aqui. a tomatada de ovos com o Então, Kevin, o que é que achas da tomatada de ovos com durnis? É bom. É bom? Uhum. E Lucília? Muito bom. Muito bom. Então, vai ver aqui o que é que sabe. Aqui está o pãozinho, ainda está quente. Sabe o tomate... Pimentão. Pimentão, salsa. Melhor vinho que o aqui branco. Muito bom. Tá bom. o panito está tá quentinho. Está uma poluição. Muito bom. Vamos continuar. Hum, bom. Mete o pão aí dentro. Olha que aqui. Kevin. Força. É bem gostoso. é comida, não é? Não é? Não até mais. Aqui está a sopinha de cação, eu já trago também o pratinho de sopa, porque é espinha, é para a senhora que eu já é soube é, é, é para todos. é para, é para é todos é provarem. trago três, este... me ter dito que eu tinha mandado via sopa e eu comida a que para não ficar sopa. E aí que falta o pão? O pão está ali. Ah, ah, bem. Bem. E então o lombinho e os pezinhos. Eu já trago os pratinhos de sopa, então três para provarem. Está sim. Bem? Já põeu um bocadinho tudo bem. É provar, provar tudo. É sempre sim, bom. mas eu já tinha trazido primeiro a primeira sopa. E a seguir ah, este para não oferecer. Ok. <risos> Na cama. Agora a sopa de cação. Vamos ver aqui se põe de cação. Aqui isto aqui é este, Os pezinhos. E o. Lombo, não é? Lombinho. Lombinho. Sopa de cação, pés e lombo. Vamos lá prová-los. Vamos. E a gente agora põe o pão dentro do pratinho ou põe aqui? Sim, põe... A gente põe o pão aqui, sim. né? As pinhas pão e pão para o para caldinho. É igual, a esta... é igual a todas as chupas aqui que vão Lá não faz a assordar, -se. Não. Isto não é assorda. Não, mas eu digo, é <risos> assordinha. Ah, a assorda é como se fosse migas. A não. Nossa assorda... não. É que não dá para mim o fonte. A nossa assorda é as <risos> chupas de pão, o caldo com os coentros e, e o ovo e o bacalhau. E depois as espinhas de Bom dia, Obrigada! Tempo. obrigada. Então é que é pão. Não pediste mais me pão. Chega. Sopa de caçanha. Já chega. Sopinha de caçanha. Não sei se o que é gosta. Não pode. Já estou com caçanha. E é que é não é? Agora vamos lá provar. O Se seu posto de é boa ou não? Caçã. Hum. hum. É a primeira não. vez. Muito bom. Bacalhau sei é que é bom. Muito bom. Eu já tinha provado caçã, mas eles ainda provar. Vamos é a tua Vamos lá a, ver. Vamos lá a ver. A mãe faz assim também. Se põe caçã. Outra vez fez. Hum hum. Ah, muito bom. O pataco. E Kevin, o que é que achas? Gostas? Não sei. É bom. É bom? Pronto, então. Kevin também gosta. E a fazer o pão. Minha Lúcia. não aproveito? A Lúcia, então a Lúcia vai preparar agora. Lá. Obrigado. Então. Sopa de peixe? Sopa de peixe? Deu Prova lá o Como é que tem que achar que mais? para Então, o que é assim, há então, é um? bom? Mais ou menos. É mais ou menos. Isso é o quê? Isto é pezinhos de porco. Pezinhos de porco. Com a entrada. Pezinhos de porco com a entrada. Opa, como é que é, não sei se ele gosta disto que faz esta gordura. Isto é com lupa. Hã? Mas era para trazerem a lousa e a salada. Vamos ver como é que está aqui os pezinhos. Tá bom. Não, tá bom. Hum, também tá muito bom. É isso é o quê? Lombinho, lombinho. Vai, está aqui de mão para pôr de por cima da carne. Não há problema. Então, que então, tal é que está aí? É uh... Com a entrada. Está bom? Muito bom. Então, que tal que está o lombinho? Quer ver? Muito bom. Está muito bom? Já terminaram, posso levantar? A... Já, agora é os dois. Sobremesa, <risos> A sobremesa é Melinos, Rançoso, Sericá, Encharcada, Mousse de Chocolate e Baba de Camelo. Então. Melinos, mel... não é? Melinos e é? Sericá mel Não. Qual foi o outro que disse? Melinos, Rançoso, Sericá, Rançosa. Rançosa. Não sei o que é. Amém do Egildo. É? Amendoi é. Sim, então esses, esses dois. Melinos e, e Rançoso. Sim, as duas gostam. Eu, eu já comi saricaia. Melinos e? Rançoso. Rançoso. o Pronto. saricaia com o quê? Saricaia, a gente está a gelar de saricaia, já tenho lado O tá. então, aqui já, já dizia que não queria comer essa porcaria. Eu não gosto, mas há pessoas por cá. Então, um melinós e um rançoso. Muito Este é a Dona Amélia. É o branco por cima. Este é o me... é mel E noz. este aqui é o rançoso. estamos lá a provar aqui o. mel é? O caldo é o caldo é o esta parte é ovo Dona e vamos, agora vamos provar aqui um, o rançoso ah, e isto é, é, bom. isto é gila, esta coisa que está aqui pendente, e é nós? gila, gila e noz. Se hum. tivesse um, um docinho bom, não é muito doce, caso não é muito, tosse, é muito Dona Amélia. é muito doce, é? a Lúcia com os Açores e Dona Amélia maneia, então é melhor que o da Dona Amélia. E o que é? E o que é a caixa do rançoso? É bom também? Também é bom. Então, peste. Temos aprovados os dois doces, o rançoso e o. o animalista? É melhor. O rançoso, e o... o rançoso e o mel e nós temos dois aprovados. É aqui o pessoal gostou. Kevin, Luce e Paulo. Este é melhor. Estamos a da estava estava muito boa. Este é Este é um pico. Este é um pico de azeite. Mas o sim, o é do. É do rançoso. É do rançoso, muito torto, aqui em Évora. Agora só fardo a ver a conta. E temos aqui a conta Moinho do cutorto. E está aqui o preço: pagamos 51,45€ para 3 pessoas. Azeitonas, tomatadas com ovos, codorniz, sopa de cação, lombinhos, pezinhos com entrada, refrigerantes, pão. Bom e nós e bom de rançoso. Como podem ver, muito com torto.